Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Reconexão Periferias faz aqui, a partir de agora, mais uma entrevista e, dessa vez, com outra pessoa muito importante, como todas que a gente traz aqui, a Lígia Toneto. A Lígia Toneto é economista, formada pela Universidade de São Paulo e faz mestrado na Unicamp. Ela atua num coletivo de economistas chamado Desajuste, Economia Fora da Curva. A Lígia, que militou no movimento estudantil, é também secretária estadual de juventude do PT paulista. Hoje ela participa também do grupo de economistas que prepara propostas para um futuro e desejado governo Lula. Tudo bem, Lígia? Seja bem-vinda. Olá, Isaías, olá a todos que nos assistem hoje. É um prazer imenso estar aqui é, com você com todo mundo desse programa da Reconexão Periferias, tão importante. Estou é, bastante contente de poder estar aqui conversando com você. Tá bem. Eu queria começar perguntando para você. Ah, o nosso programa tem como chamada... Por uma, por uma política econômica feminista e periférica. Queria que você, por favor, falasse um pouco sobre o que seria uma política econômica feminista e periférica. É, bom, acho que é, essa chamada né, ela é muito importante porque ela é, coloca um foco em um tema que tem sido muito debatido nesse último período, que é justamente é, o agravamento das desigualdades, né? É, então, a gente viveu um período aí de que as desigualdades cresceram, né? O país vive uma crise econômica é, profunda e longa, e que a saída tem sido é, sempre em cima dos elos mais fracos, né? Então, em cima dos trabalhadores, em cima das mulheres, das negras e negras, da juventude. É, mas, por outro lado, a gente viveu no país um período de que a gente teve um crescimento que foi justamente né, motivado ali nos governos petistas pela inclusão social. Então, que o motor do crescimento era justamente... É, o enfrentamento às desigualdades, é, a conseguir incluir outros setores na economia que eram deixados de lado, marginalizados. E agora que a gente vê esse período de agravamento das desigualdades, eu acho que essa questão se torna ainda mais importante. Né? O que, que então seria possível da gente fazer uma política econômica que colocasse no centro as mulheres, que colocasse no centro a classe trabalhadora, que colocasse no centro as periferias, como uma forma né, de desenvolvimento que seja... É, inclusivo, de fato, que movimente a partir é, da renda é, doméstica. Né? É, eu acho que o, o ponto de partida um pouco de pensar o que é uma economia feminista e periférica, antes de pensar na é, política econômica por si só, é parte da compreensão de que é, o próprio capitalismo né, ele se estrutura é, criando formas de explorar mais alguns segmentos. Né? Então... É, no caso das mulheres, por exemplo, quando a gente pensa em economia feminista, é, o grande tema da economia feminista que trata é porque tem alguns trabalhos que são decididos, que são remunerados ou mais remunerados, e alguns trabalhos que também são essenciais para que a, a vida aconteça, é, que são excluídos né, da remuneração. Então, é, muito antes de a gente estar aqui agora na formação do capitalismo, tem uma divisão entre o, o que é o trabalho chamado produtivo, e o que é o trabalho chamado reprodutivo. Então, o trabalho produtivo seria qualquer coisa, é, hoje, que a gente chama de remunerado. Né? Então, é, o trabalho da construção, o trabalho da produção, é, né, de bens e serviços, o trabalho é, mesmo financeiro, é, o trabalho é, intelectual, em alguma medida, qualquer tipo desses trabalhos, hoje, que a gente tem uma remuneração, eram trabalhos produtivos, né, que gerariam algum valor é, nessa forma monetária para a sociedade. E o trabalho reprodutivo, ele seria o trabalho que garantiria a subsistência e que é o trabalho que foi historicamente relegado às mulheres. né? Então, o trabalho é, de cuidado dos filhos, o trabalho é, da alimentação, o trabalho é, de cuidado da casa, e que é um trabalho que é tido como é, não remunerado né? No, nessa formação. E isso já cria uma forma de exploração, porque as mulheres precisam cumprir um trabalho que é não remunerado, é, e deixam de ter a possibilidade de trabalhar remuneradamente. A partir do momento que as mulheres entram no mercado de trabalho, é, isso, por um lado, gera uma sobrecarga de trabalho, porque as mulheres não abandonam o trabalho, a, a melhor divisão desse trabalho que gera salário não significa uma melhor divisão do trabalho que não gera salário. E, por outro lado, isso também gera uma desigualdade é, de classe é, entre mulheres ainda maior. né Então, é, nos países do centro, a entrada das mulheres no trabalho, é, no mercado de trabalho né, significa empregar mulheres da periferia nos trabalhos não remunerados. E nos países periféricos, isso significa também o um agravamento da desigualdade racial. Que conforme as mulheres brancas entram no mercado de trabalho, é, as mulheres negras e periféricas é, de dentro desses países é, passam a ser empregadas nesse trabalho de maneira é, subvalorizada, né, de maneira precária. A gente vai ter a regulação desse trabalho só. É, no governo Dilma, com a PEC das Domésticas, né, o reconhecimento desse trabalho como, de fato, de um trabalho que gere valor para a sociedade. É, então, é, uma das partes que estrutura o que é o, a, uma economia feminista, né, que a gente deveria olhar, seria como a gente consegue abordar é, esses trabalhos tão importantes, de forma que eles também geram valor, porque só é possível é, o, que exista trabalho produtivo, né, só é possível que exista um trabalho é, de produção de bens, de serviços, de consumo, porque você tem um trabalho reprodutivo que garante a subsistência. É, e isso está no fundo, por exemplo, é, das mulheres trabalharem muitas vezes menos horas, porque elas trabalham menos horas remuneradas, mas ao todo a jornada de trabalho das mulheres é mais longa é, do que a dos homens. Isso está envolvido muitas vezes com o fato das mulheres receberem menos, porque muitas vezes é colocado como um risco o fato de que a mulher pode ter um filho e ela vai ter que cuidar desse filho, especialmente as mulheres jovens que estão entrando no mercado de trabalho, é muito comum que seja perguntado até, ah, você tem plano de ter filhos? Como se isso fosse um problema, né, para remuneração. Então, é, uma política econômica feminista precisa olhar para o que é a valorização desses trabalhos. Então, como a gente consegue garantir uma melhor divisão, mas também uma remuneração justa, né, uma garantia mínima, uma garantia é, de uma renda básica, uma garantia... É, de oportunidades no mercado de trabalho que consigam trazer uma justiça é, de gênero para isso, né? é, para essa é, divisão injusta que, que a gente tem hoje. É, e da mesma forma, quando a gente pensa também no que, que é a, a exploração é, de raça no Brasil, você também tem uma origem é, muito anterior, que é uma origem escravocrata do nosso país, que também inseriu, é, desde a origem, os negros, uma posição marginal do mercado de trabalho, né? de que eram trabalhos que eram menos valorizados e que passaram é, a ganhar menos é, e que isso é, na formação urbana foi também o que gera essas periferias, né? gera é, formas de moradia é, precárias, formas de moradia com menos acesso é, e que isso também impacta no que é a, a renda, mas a própria, o próprio mercado de trabalho, né? o tempo que se leva para chegar, chegar num trabalho, o tempo de deslocamento diário, o tempo de deslocamento para um serviço, então também a nossa política econômica tem que olhar para o que é essa condição da inserção é, das mulheres, a condição de inserção de raça e a condição de inserção geográfica, né, territorial, é, a partir desse, desse momento que a gente tem a formação das periferias e que isso agrava ainda mais é, as desigualdades. Né? E aí, no, no momento que a gente vive hoje da pandemia, é, que a gente viu esses últimos períodos, esses últimos dois anos, isso foi ainda mais agravado, né? Porque é, quem mais perde emprego é, são as pessoas que estão em posições mais é, vulneráveis, né? Então, as mulheres, as negras e negros, a juventude teve uma explosão de desemprego e de, de desalento também. É, é também quem mais perde é, renda e é quem, é, por exemplo, o maior motivo de, das mulheres na pandemia que perderam o emprego, demorarem mais tempo para procurar, é porque elas foram sobrecarregadas é, com o trabalho doméstico. E, por outro lado, você tem também um outro fator social disso, que é o agravamento da violência doméstica, porque para as mulheres mais tempo em casa, significou também um aumento dos casos de violência doméstica, sem que você tivesse um, um cuidado né, do Estado para isso. E, nesse último período, a gente teve uma contramão do que significaria uma economia que olhasse para isso, porque... As políticas de austeridade, além de piorarem o quadro econômico que a gente tem, agravarem a crise, dificultarem a retomada, também significaram um corte de direitos que impacta os principais é, usuários né, dos serviços. Então, é, por exemplo, o, os serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social, as maiores usuárias são as mulheres, em especial as mulheres negras, as periferias brasileiras. Quando você tem um corte dessas verbas, é, mesmo o, o SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, que cuida de toda a base de dados, o controle dos programas sociais, teve um corte de 70% em 2021. É, então, todos esses desmontes afetam mais quem são os principais é, usuários, mas também afeta mais quem tem uma sobrecarga de trabalho é, de cuidado maior. Então, quando você tem o Estado omisso no que seria o, o cuidado da sociedade, né, que pode ser responsabilizado nos serviços públicos, então é, as creches, um sistema de saúde é, de qualidade com amplo um alcance, as mulheres acabam tendo mais esse trabalho em casa porque elas são as responsáveis pelo cuidado das crianças e dos idosos. É, e a mesma coisa que isso agrava o trabalho de cuidado também, especialmente das mulheres negras que nas periferias têm um cuidado não só com o próprio núcleo familiar, né? Então eu acho que seria um pouco desse o ponto de partida, assim, uma economia feminista e periférica que olhasse para essas desigualdades e conseguisse, a partir das políticas públicas, combater isso para gerar crescimento. Enquanto você falava, Lígia, eu, eu pensava aqui que a gente costuma dizer que ah, as mulheres deveriam ter salários iguais aos homens, em funções iguais. Mas, é, a partir da constatação de que elas trabalham mais que os homens, a gente deveria pensar, inclusive, que o justo seria que as mulheres tivessem salários maiores do que os homens. Né? Isso num, numa, num quadro mais justo, é, ideal, do qual a gente ainda está distante. E você falava de, duas, de outra coisa muito importante. A austeridade, essa política de austeridade, é aquela que parte do seguinte princípio. O governo, o Estado, a prefeitura não pode gastar mais do que arrecada. E, em nome disso, se cortam verbas da saúde, da segurança pública, do ensino. É... Afinal, o Estado pode ou deve gastar mais do que arrecada? Onde é que está a pegadinha, a armadilha, nesse discurso reinante que a gente ouve quando liga a televisão, quando ouve políticos conservadores? É, eu acho que a, a principal questão que a gente viveu nesse último período de muitos cortes, é, a armadilha né, que foi vendida com isso, é que ah, se o estado tem um resultado né, orçamentário é, positivo, isso vai gerar é, crescimento, né? E o primeiro problema disso tá que na realidade é o que significa o corte do estado, né? Porque quando você corta, significa que você tem. É, menos demanda na, na sociedade, né? você tem o que era consumo do governo, é, deixa de existir, e isso é uma coisa que movimenta a economia, então, uma consequência disso é que você diminui a arrecadação, porque a arrecadação, ela vem justamente da atividade. Então, você tem aí um corte que leva a uma perda de dinamismo, né? uma redução do crescimento, que gera uma perda de arrecadação, o que significa que isso nem resolveu o, orça o resultado orçamentário, né, se vai ser positivo ou negativo entre o que é recado e o que gasta, vai se resolver porque o um mesmo corte significa também uma renúncia. É, mas, por outro lado, o gasto né, se e o resultado, ele tem que ser fruto de uma decisão social. É, a melhor forma de você resolver é, um resultado orçamentário, um déficit, é você ter crescimento, é você conseguir crescer mais do que você precisa é, pagar, por exemplo, com, com os juros, né, com a dívida, o custo da rolagem da, da dívida. Se você é mais cada mais que isso, você consegue reduzir o que é o, o déficit público. É, mas, por outro lado, além disso, né, além de você conseguir, é, a partir de investindo dinheiro do governo na economia, gerar mais empregos, isso gera mais renda, isso gera crescimento, isso aumenta a arrecadação, isso reduz a dívida pública, você também tem uma opção social. Então, se você tem uma crise e o governo precisa gastar para salvar as pessoas da crise, é, pouco importa se naquele ano você vai ter um resultado negativo, porque você tem uma função social estabelecida do Estado, que justamente no momento de crise é quando o governo mais precisa gastar para conseguir salvar vidas. Né? Então, é, se você tem uma, é, como a gente viveu, né? uma, é, uma pandemia, e aí você deixa de gastar com saúde, por exemplo, porque isso vai ser um problema orçamentário, você está deixando as pessoas morrerem, né? E isso não é uma opção, a opção social que a gente tem é de que a gente tem um Estado que dê conta de fornecer saúde pública e universal, de dê conta de oferecer educação né, pública, é, gratuita, é, universal, e seja acessível para todo mundo e que consiga é, incluir mais pessoas, consiga possibilitar, por exemplo, que os jovens estendam o seu tempo de formação e entrem mais tarde no mercado de trabalho, ajudando, inclusive, nos indicadores de mercado de trabalho, que tem tenha segurança pública é, de qualidade e humana. É, então, a, a concepção de Estado que a gente tem é o que determina o que o Estado precisa gastar. E o, o pacto social brasileiro é, da nossa Constituição é, espera um Estado que seja garantidor de direitos. Então, para isso, a gente precisa ter investimento e gasto social é, inclusive porque, principalmente, né porque o país é extremamente desigual. Então, se é, a gente espera que a gente seja um país que combata as desigualdades, que tenha uma vida mais justa, mais digna é, e mais humana, a gente precisa de um Estado que assuma essa responsabilidade. E aí tem esse erro né de achar que o Estado assumir essa responsabilidade significa ele ser irresponsável fiscalmente, que não é verdade. A gente viu de que nos momentos da história brasileira em que o investimento público é mais alto, são os momentos de maior crescimento e são os momentos que a gente tem menos crescimento da dívida pública. É, Isso me lembra dois exemplos assim, muito fáceis de entender. Antigamente se dizia que o salário mínimo não podia crescer muito porque não ia haver dinheiro para pagar. E segundo, se o salário mínimo fosse muito alto, os preços iriam estourar. Outra, outro exemplo que ocorrido na área de transporte público. Quando se criou o bilhete único é, na cidade de São Paulo e em outras cidades, a pessoa com o preço de uma passagem conseguia pegar vários ônibus no prazo de duas horas. Muita gente disse isso vai quebrar as empresas. O que ocorreu foi o contrário. Mais gente começou a usar ônibus, muita gente já o isso a pé naquela época, voltou também isso a acontecer hoje, infelizmente, as pessoas passaram a usar ônibus, inclusive as empresas passaram a ter rendimento melhor. Então, essa história de que investir em política pública vai quebrar a economia, já temos exemplos, como o que você citou, da macroeconomia, quando o governo o Estado investem, é, a economia cresce, as pessoas vivem melhor. Eu queria também... É, perguntar para você sobre as periferias. Você falou, do, do, já que a gente está falando em transporte, desenvolvimento, é, há alguma forma de a política econômica, o plano econômico geral de um governo, é, incluir as periferias de forma que promova desenvolvimento local, que as pessoas precisem cada vez menos se deslocar para outras regiões da sua cidade, gerar desenvolvimento local e uma qualidade de vida melhor? Existe algum projeto nesse sentido para um futuro governo Lula? É, bom, Izeias, queria comentar um pouco dessa questão do salário mínimo antes, só que eu acho que é muito importante, porque é, é isso, a gente viu que quando o salário mínimo crescia é, acima da inflação, né, acima dos preços da economia, a economia mais crescia. E no governo Bolsonaro, o preço da cesta básica cresceu mais de três vezes mais do que o, o valor do salário mínimo e a gente não vê a economia crescendo pelo contrário né a gente vê uma perda do poder de compra dos trabalhadores hoje é mais de 60% do trabalhador que ganha um salário mínimo gasta é, para consumir uma cesta básica é, no mês então é, a gente tem aí um quadro que agrava inclusive é, a miséria agrava esse quadro de volta da fome que a gente vive hoje né e eu acho que, justamente pensando é, nessa questão social, é que entra é, uma importância muito grande desse desenvolvimento é, das periferias a partir de arranjos territoriais. Né? Então, como que a gente consegue organizar é, uma dinâmica do território que consiga pensar é, numa harmonia melhor entre o que significa a, a dinâmica da vida como um todo, né? então que é a melhoria, por exemplo, da habitação, é, garantir que tenham serviços públicos de qualidade é, distribuídos no território, né? que você tenha é, acesso à saúde, mas acesso ao saneamento, por exemplo, aqui no Brasil é um problema muito grande, tem uma dificuldade muito grande de chegar às periferias, isso gera um problema é, de saúde básica, que você tenha é, escolas é, que tenham investimento, que tenham uma infraestrutura também é, que garantam, por exemplo, é, que as crianças possam passar o dia na escola, que tenham um acompanhamento maior. É, e, e essa estrutura ela passa por a gente pensar em incentivos ao desenvolvimento local. Então, que a gente tenha políticas de garantia de renda e que consigam alimentar circuitos de comércio e de troca local, a gente tem muitas experiências da economia solidária, por exemplo, que lidam com isso, né de é, cooperativas, por exemplo, que juntam, e aí especialmente as mulheres têm um papel é, muito importante, né? é, de que cuidam dessa parte da produção, de fato, local. É, nas periferias e também é, da própria produção, por exemplo, de alimentos. Né? A gente tem é, o, nas grandes cidades, você tem os cinturões verdes, né? E que essa integração muitas vezes é, tá, tem um custo muito alto, um desperdício muito grande, quando você poderia ter uma política é, de incentivo e de, é, de troca mesmo é, e de cooperação regional. E isso, inclusive, porque essa questão de que você falou do transporte é muito importante, porque o tempo de deslocamento que você leva para o trabalho, mas não só para o trabalho, para o acesso a serviços, é, é contraprodutivo, né? E aí, além de tudo que você faz, é que a periferia movimenta a economia do centro, e não como deveria ser ao contrário, que deveria ser o centro movimentando a economia da periferia, ou a própria periferia movimentando essa economia, porque você desloca as pessoas para passarem um dia no centro, consomem serviços no centro, consomem é, produtos do centro, é, e as periferias é, ficam de fora dessa lógica do, do desenvolvimento. Né? Então, eu acho que a gente pensar é, em arranjos produtivos territoriais que levassem em conta uma lógica de cooperação e não de competição, por exemplo, que levassem em conta os pequenos produtores, as micro e pequenas empresas, que são os mais impactados e que são quem mais gera emprego. Né? Gente, hoje, os maiores empregadores do Brasil são os micro e pequenos Empresas que são muitas vezes empresas locais, territoriais e de bairro, é, e são quem é mais afetado porque não tem acesso a crédito. Então, por exemplo, uma política é para as periferias que garantisse um acesso é, a crédito é o que garante, por exemplo, que vai conseguir ter um investimento produtivo, é o que garante que vai conseguir ter uma venda é, local e estimula a economia daquela região. Mas você tem essas pessoas que estão de fora. É, do circuito do, do crédito porque são considerados muito arriscados ou quando conseguem, conseguem taxas de juros muito altas e que acaba sendo impossível, né? o que gera hoje é, mais de 70% das famílias endividadas, é, a grande maioria das empresas também, especialmente as pequenas empresas é, endividadas e isso compromete a capacidade que a gente tem de gerar emprego. Então, eu acho que combinar uma política é, de emprego é, com uma política de crédito e uma... Política de incentivo é, a o enraizamento territorial, né, é o circuito territorial cooperativo é, é fundamental. E eu acho que isso tem que estar presente num projeto de desenvolvimento econômico que busque combater as desigualdades. Muito bem. É, você acha, inclusive, que essas empresas pequenas e, e médias empresas localizadas nos territórios, elas podem se inserir numa cadeia produtiva mais ampla e passar, inclusive, a ser fornecedor de grandes empresas ou do próprio governo, seja a prefeitura, seja a governo do Estado? Você acha isso possível? Porque não adianta também só pegar o crédito no banco, uma vez só, aí você arruma, por exemplo, ali o teu, teu pequeno negócio e acabou. Você precisa também inserir essa empresa no, na cadeia produtiva. Isso é possível? É, sem dúvida eu acho que isso é fundamental né na realidade o governo bolsonaro abandonou eliminou vários programas de compras públicas que a gente tinha né e a gente tem muitas é, políticas de compras públicas que são é, muito bem sucedidas como é o caso aqui na, na cidade de São Paulo da política que é, da merenda escolar né comprada agricultura familiar são justamente desses é, cinturões é, que foi implementada no, na gestão da prefeitura do Fernando Haddad é, e eu acho que esse tipo de programa de compra pública que leve em conta é, os produtores que têm uma relação de trabalho, inclusive, é, mais cooperativa, né, menos é, exploratória, e que consegue incentivar a economia né, dessas empresas que, de fato, tomam crédito, conseguem produzir, e aí quem compra. O governo tem um papel fundamental nisso, então a gente conseguir reestruturar e ampliar e criar novos programas de compra pública que leve se em conta é, sem dúvida, fundamental, ao mesmo tempo que estimular a renda. Né? Então, também é isso, não basta a gente é, dar o crédito, se a gente não dá a renda para quem está na periferia e vai consumir também desses pequenos produtores. Então, a gente garantir que tenha é, emprego, garantir que a gente tenha política de renda, de transferência de renda, garantir que a gente tenha uma renda mínima, é, por exemplo, uma renda, é, tem propostas mais avançadas, por exemplo, de renda básica para mulheres, é, que consiga, então, garantir uma renda, básica mínima para mulheres, que seria uma forma inclusive de remunerar esse trabalho não remunerado que a gente vinha falando no começo, é, e isso garante que você tenha uma renda para estimular a economia daquele território. Então, é, eu acho que nessas duas frentes é fundamental que a gente consiga fazer que essa produção seja de fato é, efetivada na venda. Né? Então, o governo tem um papel muito grande nisso, e aí é, eu acho que tanto o governo federal, mas eu acho que tem um papel muito grande da articulação das prefeituras, né, que é quem está de fato no território, e do governo do estado, que é fundamental também nisso, que tem uma integração regional, muitas vezes é, o que são é, essas produções são em cidades periféricas, né, não necessariamente na periferia de uma mesma cidade, mas são em cidades próximas, então uma lógica também de consorciamento urbano que consiga é, entender o que, que é essas diferentes, o que está sendo produzido em cada local para que a gente consiga de fato é, garantir que tenha esse estímulo é, a gerar renda e, inclusive, uma forma de produção é, que seja é, mais solidária e, e menos exploratória. Quando você fala em, em, em periferias que elas não são necessariamente inseridas numa única cidade, me lembrou aqui Franco da Rocha, é, né, que viveu uma tragédia recentemente, Petrópolis, que é uma cidade, mas que também faz parte de uma periferia da mancha urbana da Grande São Paulo, Petrópolis, no Rio de Janeiro. E você vê ali vários problemas de infraestrutura né, que geram esses desastres. Né? Não é só São Pedro responsável, né? Projetos de reconstrução dessas cidades não é? e, e, e de investimento na infraestrutura, de moradia, é, distribuição de água e etc., isso também é, é, geraria empregos, mas, em lugar de você contratar uma grande empreiteira, você poderia é, convocar... É, empreiteiras locais, pequenos grupos, é, cooperativas. Isso é possível ou do ponto de vista de grandes projetos isso é viável? É, não, eu acho que isso é completamente viável. Isso deveria ser um objetivo, né? Porque para você criar uma obra, é, as obras de infraestrutura no geral elas têm esses dois lados, né? Ela tem um lado que ela é, organiza uma parte da oferta, né? Então ela gera uma melhor estrutura física, que seja, por exemplo, para o transporte, seja alguma questão de logística, seja para uma questão de saneamento, mas ela também tem um lado de é, demanda, que é justamente gerar emprego, gerar renda e movimentar a economia. E quando a gente pensa na necessidade de investimento de estrutura que essas cidades periféricas têm, é fundamental que isso esteja ligado a gerar renda para aquela própria cidade, para que você consiga gerar é, a, tanto o lado da oferta quanto o lado da demanda, é, ali no território conseguir articular é, esses grupos, até por uma questão de que é, o, você está pensando em uma cidade você não precisa deslocar né, uma equipe que vai empregar a gente de outros lugares, claro que a gente tem que gerar emprego em todos os lugares, mas tem um desenvolvimento é, localizado. Né? E que eu acho que ele tem que ser é, também cooperativo entre as cidades. Né? Então, eu acho que as cidades também, que são essa, a, as capitais próximas, também tem que ter um comprometimento com o que é a, a estrutura compartilhada, né? Porque muitas vezes o que divide uma cidade é uma rua, é, e não dá para ter uma política para o lado de é, ímpare, uma política para o lado par. Você precisa ter é, uma integração também disso e uma cooperação, é, porque tem uma dinâmica da vida já é, muito integrada, como é o caso da necessidade da integração é, do transporte, mas também dos serviços, porque às vezes é mais perto, você está não. mora num município, mas é mais perto de você ir numa UBS que está no município vizinho do que no próprio município. Então, é, esse tipo de política também é é fundamental, assim. Mas também gerar emprego na própria cidade significa também você gerar é, uma permanência maior dos trabalhadores daquela cidade é, ali, né? Eu tava uma vez fui é, acompanhando o Haddad, tem rodado muito estado, né? Falado é, conhecido e pensado num programa aí para o estado. E aí, uma vez, a gente estava numa plenária lá em, em Bugaçu, que é também aqui da região metropolitana de São Paulo, né ali, na macro Osasco. E aí falaram uma coisa que eu fiquei pensando muito, assim, é, que é como as cidades dormitórios são cidades que ninguém dorme, porque as pessoas saem trabalhar às quatro da manhã e chegam do trabalho mais de meia-noite. É, e aí tem que é, cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, tem que fazer comida, tem que preparar marmita para o dia seguinte. E eu acho que isso é um tipo de lógica que a gente não deveria é, querer que prevalecesse, né? é Muito além de melhorar o que é a relação de uma cidade com outra, é criar oportunidade na própria cidade. Então isso está é, na política de desenvolvimento regional, nessas obras de infraestrutura, mas está no que a gente vinha falando antes, de arranjos produtivos e circuitos econômicos mesmo sejam possíveis e que gerem uma perspectiva de futuro, porque é, no caso da juventude, por exemplo... É, muitas vezes um jovem é, dessas cidades, tudo que ele gostaria é ter uma possibilidade de permanecer na cidade, mas a primeira coisa que ele espera é que na primeira oportunidade que ele tenha, é, ele saia dali. Então, eu acho que é, pensar uma política de desenvolvimento é, na lógica da juventude é uma perspectiva de que cria oportunidade para que você possa tomar uma opção de construir o seu futuro onde você queira e que... Lígia, você falava do... do dos jovens, né, essa, o estímulo a partir dos projetos que os governos municipais estaduais podem realizar para, inclusive, estimular a permanência dos jovens é, nas suas cidades de origem, nos seus territórios. E aí eu quero aproveitar esse gancho sobre os jovens para te perguntar o seguinte... Os economistas, quando a gente pensa em economistas, e especialmente quando a gente vê economistas falando na televisão, a ideia é que se passa sempre é de um grupo de pessoas já de mais idade, muito um, um ar sério, esses já foram jovens também, não é? O que, que os jovens economistas como você podem aportar é, de mudança no modo de olhar a economia, planejar a economia e aplicar a economia? Bom, Isaías, é, eu acho que essa pergunta é, é fundamental, né? porque quando a gente faz, inclusive, uma disputa geracional para participar mais desses espaços, é também entendendo que a diversidade geracional ela é importante é, para a formulação, para o pensamento é, econômico. Né? E eu acho que essa dinâmica que a gente tem de poder conviver com economistas com quem a gente aprende muito, mas trazer contribuições também é, a partir de uma geração mesmo que move a gente em relação ao mundo é, é diferente, né? Eu acho é, que entre alguns grupos de economistas, os jovens trazem muito menos coisas novas do que é no campo é, da esquerda, né? Dos heterodoxos. Acho que ah, os liberais, eles há muito tempo têm o mesmo receituário e que muda muito menos, né? até por isso a gente vê que as figurinhas são sempre muito mais carimbadas aí, eu acho que esse estereótipo do economista é muitas vezes vinculado a esse campo. Enquanto eu acho que no nosso campo, né, na, no que a gente chama da heterodoxia, no campo da esquerda na economia, a gente tem uma mudança muito maior, é, no próprio núcleo de economistas do PT, a gente tem uma convivência, uma diversidade geracional muito grande, desde quem está há muito mais tempo, são nossos mestres que nos ensinaram tanto até pessoas de gerações intermediárias e aí até eu a minha geração que somos aí bem mais jovens que estamos nos formando ainda no mestrado no doutorado buscando trazer algumas contribuições para esses espaços e eu acho que das grandes contribuições que a gente pode trazer são da gente pensar de novas formas de desenvolvimento ligado a questões contemporâneas então eu acho que se o primeiro governo Lula os primeiros governos do PT foram marcados por governos que ensinaram para o mundo que era possível crescer distribuindo renda, sem dúvida, hoje a gente olha para a economia e vê que é necessário e é possível que um próximo eventual governo Lula consiga mostrar para o mundo que é possível crescer distribuindo renda e promovendo a transição ecológica e energética, entendendo de que só vai existir mundo nos próximos 40, 50 anos, se no presente a gente lidar com essas questões, mas até mesmo a gente já tem vivido no presente os impactos é, das mudanças climáticas, né, como é o caso da própria pandemia, que sem dúvida nenhuma está relacionada a uma forma abusiva da relação do ser humano com o meio ambiente, é, e que pode ter uma forma de relação mais cooperativa e solidária, ou os alagamentos, enchentes e desabamentos que a gente viveu aqui no Brasil no início do ano, que custaram muitas vidas e que poderiam ter sido prevenidos, né? com mais atuação do Estado, é, nesse tipo de prevenção, uma relação de desenvolvimento econômico que não lidasse dessa forma com isso. Então acho que sem dúvida essa bandeira da transição ecológica energética é uma questão que a atual geração de economistas tem trazido e que tem aparecido cada vez mais em grandes planos econômicos, como é o caso é, do plano Biden ou do plano de reconstrução da Europa, e que eu tenho certeza de que vai estar presente num governo progressista no Brasil, é, caso a gente venha é, retomar aí a direção do Projeto Econômico Nacional, é, e outras questões que acho que são fundamentais, que também sempre foram atuais, mas eu acho que tem ganhado uma força maior e uma é, perspectiva diferente, uma importância diferente no debate econômico, que são questões como a da economia feminista, que a gente vinha tratando antes, né? Então a economia feminista tem se consolidado não só como uma preocupação econômica, mas quase como um, um campo de pesquisa mesmo, é, novo né? essas questões da economia do cuidado, da remuneração do trabalho reprodutivo, é, da importância do trabalho reprodutivo para a produção é, econômica mesmo, tem assumido uma centralidade muito grande e acho que é uma questão que a atual geração de economistas tem pensado muito, da mesma forma que a, as questões do racismo estrutural no campo econômico, é, para além das políticas de promoção da igualdade racial, a compreensão mesmo do combate à desigualdade racial como um fator chave para o desenvolvimento, para o crescimento econômico inclusivo, né? como que é, lidar com essas questões da desigualdade é, no mercado de trabalho, mas na sociedade de maneira geral, visam a, a contribuir com isso. E, finalmente, também acho que a questão da juventude também é algo é, muito importante e que eu acho que é uma das coisas que move a geração de economistas que eu faço parte. né? São, é uma geração de que olhou para uma economia que vinha melhorando e que tinha muita oportunidade, e passou a ver um país entrar em crise e várias promessas é, completamente não cumpridas, né? então a gente tinha um cenário que os jovens podiam entrar na universidade, melhorar sua formação, conquistar melhores posições e melhores salários no mercado de trabalho, e que depois veio uma reforma trabalhista que acabou com esses direitos, e que principalmente os jovens foram os mais prejudicados, né, por se inserirem de maneira mais precária, é, com menores salários, com maior informalidade, além da reforma da Previdência, acabar com o sonho de aposentadoria da minha geração, que sabe que vai trabalhar até morrer, caso esse cenário não seja revertido. Então, eu acho que também esses, essas questões da conjuntura é, moveram muitas pessoas, muitos jovens, a quererem participar do debate econômico, a quererem se formar em economia, incidir sobre isso. E, e eu acho que, sem dúvida, essa vontade de contribuição muito grande para o que é um projeto de crescimento e desenvolvimento inclusivo, faz parte de uma vontade que se tem de contribuir com esse debate. Então, é, acho que isso é fundamental, além da maior pluralidade de vozes que a gente tem hoje na economia. né? Então, acho que esse cenário, por exemplo, de economistas majoritariamente brancos, ele, se foi realidade para uma geração, ele não é mais a realidade hoje de quem se formam nas universidades, nas faculdades de economia é, Brasil afora. Né? As políticas de inclusão na universidade que a gente promoveu, com o ProUni, o Fies, as cotas raciais, foram fundamentais para que a própria agenda de pesquisa seja pensada de uma maneira diversa, né? de que seja um outro ponto de partida que olhe para essas desigualdades e para as questões do desenvolvimento. É, embora a gente ainda tenha muito para avançar, embora ainda sejam é, gerações mais recentes que venham se formando, a gente tenha um esforço de cada vez mais incluir mais negros nas universidades, garantir a permanência, que formem quadros que estejam pensando no Brasil, Acho que a gente ainda tem, um, a economia ainda é uma ciência, um curso é, bastante masculino, né também é um desafio a gente mudar isso, especialmente quando a gente olha que, por exemplo, é, hoje entram mais negros nos cursos de graduação, mas a gente ainda tem muitos poucos cursos com cotas na pós-graduação, o que faz com que seja é, uma permanência menor na carreira acadêmica. Mesma coisa as mulheres, mas mais que tem algumas políticas de incentivo, ainda não existam cotas de negros, mas tem aumentado a participação de mulheres nos cursos de economia, é, na pós cai muito isso, no, no corpo docente, é, são pouquíssimas mulheres e negros que compõem as universidades, eu acho que são os desafios, mas eu acho que sem dúvida essa diversidade que a nossa geração trouxe, ela, para além de estar antenada com os desafios recentes que vem sendo debatidos no mundo, ela traz também aí uma perspectiva de muitos sonhos de transformação, e, e acho que tem muita a contribuir aí, aprendendo muito com quem é, veio antes e quem nos ensina tanto, mas tentando trazer a nossa parcela aí de contribuição para esse debate tão importante. Isso é maravilhoso. É, a, a economia, assim como outras uh, ciências, elas uh, são um tanto quanto distantes da maioria das pessoas. Economia, é, além disso, ela tem uma interferência... Direta na vida das pessoas, mas muitas vezes, infelizmente, boa parte das pessoas não conhece os mecanismos que regem é, fenômenos como formação de preços, inflação, é, distribuição é, dos alimentos produzidos. Seria bom, na sua opinião, que o debate econômico se popularizasse mesmo entre as pessoas que não cursam economia e de que maneira isso poderia ser feito você acha que os coletivos os movimentos sociais podem contribuir com essa popularização da dos conceitos econômicos sem dúvida nenhuma eu acho que isso é, é fundamental né acho que é, a economia é, é um debate que está presente na vida de todo mundo, independente de a pessoa ser é, economista ou não, ou qualquer profissão que tenha. Todo mundo procura um emprego, todo mundo sabe se está trabalhando ou está desempregado, todo mundo sabe se está ganhando mais ou menos, todo mundo sabe é, que o arroz está mais caro, que o tomate está mais caro, é, que o combustível está mais caro. É, mas eu acho que a gente democratizar e popularizar o debate é fundamental, né entender o que está que por trás desses movimentos. né Então... É, pô, como que o preço do combustível, ele impacta não só quem é, tem um carro e vai ali abastecendo o posto de gasolina, mas ele impacta o preço da passagem de ônibus que todo mundo usa, porque está envolvido o um preço do combustível, né? ele impacta o preço dos produtos finais que a gente compra no mercado, porque o frete, né, o preço do transporte das mercadorias, que no Brasil é principalmente rodoviário, fica mais caro. O preço do petróleo, dos combustíveis, também é o mesmo movimento que impacta o preço do gás de cozinha, por exemplo. Subir agora o preço dos fertilizantes, a escassez de fertilizantes, vai fazer com que os alimentos fiquem mais caros. É, se a gente tem menos emprego, não é só uma pessoa que está desempregada, né? são várias pessoas que estão deixando de consumir, que faz com que o país cresça menos, que tenha menos investimento, porque não tem quem vá comprar. Então, eu acho que é, essa série de conceitos, a maior parte das pessoas, de alguma forma, entende, porque vive na prática. Mas eu acho que conseguir popularizar o que, que é a origem desses problemas, como que isso se movimenta, por que, que os preços sobem, por que, que o desemprego sobe, por que, que um projeto econômico é melhor ou é pior, né? o que, que significa melhor ou pior, é melhor para quem, pior para quem, é, o que significa a taxa de juros, como que isso impacta as famílias, é fundamental. E eu acho que para isso a gente tem uma série de... É, trabalhos necessários para fazer, né? Acho que tanto trabalhos institucionais, mas acho que principalmente trabalhos de militância, né? Eu acho que a popularização desse debate é a outra perna de quem é um economista militante, um economista de esquerda, né? Uma perna, sem dúvida, é isso que a gente vinha debatendo antes, que é pensar em projetos é, de desenvolvimento distributivos. E a outra perna é como a gente populariza esse debate que já está tanto no dia a dia do povo. Então, conseguir é, utilizar os coletivos que a gente tem de economistas progressistas, então, é, coletivos como Desajuste, por exemplo, que eu faço parte, mas existem uma série de coletivos desse é, pelo Brasil, de estudantes, não estudantes, pessoas mais jovens, mais velhas, sobretudo de mais jovens, que têm essa vontade de militância maior, mas muitos coletivos com coletivos de organização também, é, de militância, né, de trabalho de base nas periferias, né, que... É, a gente consegue, então, juntar coletivos que são temáticos com coletivos que possuem trabalho de base para conseguir é, popularizar mesmo e disseminar esse debate é, e dispor informação, né? conseguir uma troca, porque também é um aprendizado muito grande para quem está na economia conseguir é, entender é, que essa linguagem só faz sentido se ela é compreendida é, pela população, se ela é compreendida pelo trabalhador, o trabalhador só consegue entender que está perdendo direitos, se ele, se ele faz parte de um processo disso e só faz sentido a gente dizer que está perdendo direitos, se o trabalhador entende isso e a gente consegue ter é, uma mobilização, uma articulação pelas pautas. Então, eu acho que o trabalho dos coletivos, dos partidos políticos, dos movimentos sociais é fundamental para a gente popularizar esse debate e é só popularizando esse debate que a gente consegue, de fato, construir uma agenda de enfrentamento, que sustente uma agenda de transformação, que consiga dar vazão para isso, consiga eleger um novo projeto e dar sustentação e fazer reivindicação. Assim como foi, por exemplo, uma série de agendas econômicas que a gente teve progressistas, como a própria política de valorização do salário mínimo que a gente comentou, ela foi conquistada porque teve uma demanda popular por isso. Então, acho que a gente conseguir transferir o que são demandas de uma agenda econômica progressista e o que é a realidade do funcionamento da economia é, é fundamental e essa articulação é, é muito necessária. Acho que a gente, é, do Desajuste, de vários outros coletivos, junto com a Fundação, temos que pensar em como é, conectar vários coletivos que fazem parte aí dessa rede para popularizar esse debate. Bom, o coletivo Desajuste, vocês estão vendo aí, tem disposição de participar de debates. O próprio nome Desajuste é uma provocação e tanto, né? porque se fala tanto em ajuste, ajuste fiscal, ajuste disso, ajuste daquilo e, e em sacrifício, em detrimento é, do bem-estar da população. Lígia, é, a gente está caminhando para o final, é um prazer aqui conversar contigo, aprender e para encerrar eu queria, você falava em pesquisa, em linhas de pesquisa agora há pouco, eu queria perguntar para você qual é a pesquisa que você está fazendo no teu projeto de mestrado? É, eu estou definindo minha pesquisa ainda, mas eu é, tenho pesquisado, né, tenho estudado sobre agendas e estilos de desenvolvimento. Né? Então, quais são as formas é, possíveis, de, de caminhos para desenvolvimento, né, dada uma realidade, quais são as políticas econômicas que a gente pode construir para isso pensando no que é o objetivo desse desenvolvimento. né? Então, é, se é distribuir renda, se é combater desigualdade, se é conseguir também uma inclusão social. E aí, dentro dessa grande agenda, eu tenho estudado recentemente é, o trabalho na juventude. Né? Então, quais políticas de trabalho a gente pode ter para a juventude como é, uma política do mercado de trabalho para a juventude, seja conseguir aumentar a permanência na educação para ter uma melhor qualificação, seja conseguir ter mais estímulo a emprego, você já conseguir, como a gente estava falando, ter emprego nos territórios, né como que essa relação do mercado de trabalho da juventude pode é, ser combinada com uma agenda de desenvolvimento inclusivo, com distribuição de renda aí nacional. Lígia, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua disposição, energia, é conte conosco, espero que a gente possa conversar mais vezes. Muito obrigada, Isaías, obrigada a toda a Isaías da equipe do Reconexão Periferias, da Fundação Perseu Abramo, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, e obrigado a todo mundo aí que assistiu, espero que tenha contribuído. Um beijo grande. Outro beijão para você, claro que contribuiu, Ali já escreve um artigo na edição deste mês é, de março, abril, é, da revista Reconexão Periferias, que pode ser vista no site da Fundação Perseu Abramo. Um grande beijo para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.